Hello, alô! Neste vídeo quero-te falar sobre os cinco pontos principais que eu retirei da carta aos investidores do Warren Buffett, a carta que anualmente a Berkshire escreve aos seus investidores, assinado pelo caríssimo Warren Buffett e já temos feito este conteúdo ao longo do tempo, já pelo menos desde 2020, que anualmente analisamos esta carta tentamos trazer aqui os principais insights e por isso neste vídeo quero-te mostrar os cinco. pontos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 Começamos, como sempre, pela rentabilidade da Berkshire Hathaway desde que o Sr. Warren Buffett assumiu as rédeas, em 1965 até agora, quando comparado o, a sua rentabilidade anual, quando comparada com a do SP500 já incluindo os dividendos, ok? A diferença é absolutamente esmagadora. Vemos que a anualizada a rentabilidade do Warren Buffett de 65 a 2022 foi de 19,8% ao ano, enquanto que a do SP500 já com os dividendos no mesmo período trouxe 9,9% ao ano em média, ok? Alguns comentários desde já aqui neste primeiro ponto que tem a ver com a rentabilidade dos investimentos. Em primeiro lugar, cons conseguimos ver que o facto de... Ser uma rentabilidade anualizada não quer dizer que todos os anos o Warren Buffett vai bater os mercados. Não quer dizer que todos os anos vai obter exatamente 19,8%. Há variações, ok? Há aqui variações, como tu podes ver, todos estes números entre parênteses são valores negativos. E por vezes acontece que o Warren Buffett obtém rentabilidades inferiores ao próprio mercado, como aconteceu, por exemplo, aqui em 2015, ok? Como aconteceu, por exemplo, também aqui em 1999, que trouxe quase 20% abaixo, enquanto que o SP500 subiu 21%. Como aconteceu ali em 1990, ok? Por isso já estás a ver como no curto prazo os, até os grandes investidores podem ter rentabilidades mais negativas do que o próprio índice de referência, o SP500, mas isso não quer dizer que a longo prazo não estejam a esmagar completamente o índice. E também já sabes, é esse o meu objetivo, é obter uma rentabilidade superior ao índice com o risco mais comedido e também evitando estar a investir em setores que o índice SP500 tem e que eu não gosto de, de colocar lá um euro que seja, ok, já falei nisso noutro vídeo, podes ver Uh, aqui no canal, okay? vou deixar também aí o link, e, e por isso aqui só para talvez a diferença ano após ano. E outro ponto muito, muito, mas mesmo muito importante, talvez o mais importante ainda neste tópico da rentabilidade é que obter 19,8% ao ano não é apenas o dobro do índice SP500, ok? O Warren Buffett não fez apenas o dobro do índice S&P 500 porque na verdade como estamos a falar de juro composto juro que acumula sobre juro ok também já falei neste canal sobre o, o juro composto fica também aí uh, a nota para para ver o vídeo mais tarde e uh, quando estamos a acumular juro sobre juro quando estamos a fazer uma percentagem anualizada de perto de 20% a diferença no longo prazo é absolutamente esmagadora repara que Enquanto que o SP500 trouxe 24.708%, 24.708%, ok? 24.708% num período de quase 70 anos, okay? ou 80 anos, ok? Quase 80 anos, que é absolutamente fantástico. Na verdade, a Berkshire Hathaway trouxe 3.787.464% de overall gain, ou seja, de porcentagem anualizada, de porcentagem acumulada, aliás, que é de rentabilidade acumulada, por isso está a ver a grande diferença que faz nós termos uma rentabilidade anual de 19,8% ou de 9,9% ao ano. Em segundo lugar, que okay, é a segunda grande ideia do Sr. Warren Buffett, é que tanto ele como o seu parceiro, Charlie Munger, de que já falaremos mais à frente, tanto ele como Charlie Munger, eles procuram investir continuamente em empresas. ok? Sejam elas cotadas em bolsa ou não, eles estão a investir em empresas e não em ações. E isto faz uma diferença absolutamente gigante, porque... A maior parte dos investidores que está nos mercados financeiros está simplesmente preocupado com a variação diária das ações. Estão simplesmente preocupados, estão hoje a ganhar 10%, amanhã a perder 15%, depois a ganhar 5%, depois a perder só 1%, depois ganham 20%, depois perdem 10%. Estão simplesmente preocupados com a variação das ações em vez de estar preocupados com o que realmente o negócio traz à sociedade, o que é que o negócio traz às pessoas do ponto de vista dos seus produtos e serviços, o que é que o negócio traz em termos de rentabilidade sobre o capital investido e que é esse... É essa rentabilidade do seu capital investido também que vai ajudar os investidores a obterem uma rentabilidade muito perto desse valor ao longo do tempo. Okay? E então Warren Buffett discute aqui estas ideias que quer as, as empresas estejam cotadas em bolsa, quer não estejam cotadas em bolsa, sejam privadas, o que eles olham é... Negócios absolutamente excepcionais, têm um, um poder de uma economia de escala absolutamente fantástica e uma administração que realmente seja capaz, uma administração que esteja bem alinhada com os nossos valores de investimento a longo prazo e que procure fazer o melhor para o negócio, para os seus clientes e para os seus acionistas. E com isso, o que acontece é que muitas, muitas, muitas vezes o, as ações, quando estamos a falar de negócios cotados em bolsa, as ações estão a cotar a preços ridículos. É uma parte do tempo as ações estão a cotar a preços ridículos, seja preços demasiado altos, demasiado otimistas para o que realmente o negócio vale, seja preços demasiado deprimidos, seja uh, uh, altamente, altamente longe, altamente fora da realidade do negócio e raras vezes, raras vezes os negócios estão a cotar a valores justos, a valores perto do, do seu valor mais justo da, para, para aquelas ações. Okay? É, é a realidade no dia-a-dia, -dia, é o que mais acontece, Tu fato discutir isso aqui no, no canal, que realmente, na maior parte do tempo, os mercados são irracionais no curto prazo e tendem a acompanhar isso sim no longo prazo a performance do próprio negócio por isso estar à procura de entrar em pânico porque as ações estão a cair 50 ou 60% mas o negócio continua a expandir ou até está estabilizado, já vês que está aqui uma discrepância tremenda, ou então estar em alta euforia porque as ações já subiram 400% e nós vamos perder os próximos 1000% o risco é demasiado alto e pode correr mal por isso a questão é que não existem mercados eficientes, só, só mesmo nos livros universitários, não é como o próprio Warren Buffett defende, e por isso há que estar focado no fundamental que é no negócio, no valor do negócio e não na variação de, das ações que na maior parte do tempo está a cotar a preços ridiculamente baixos ou altos e por isso, esporadicamente, lá nos aparecem oportunidades de grandes investimentos em, em negócios absolutamente fantásticos. Depois algo que eu gostei de ver foi o Warren Buffett admitir que ao longo da sua carreira cometeu muitos, muitos erros okay? e que é algo comum em todos os investidores, ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã, mas já sabe que toda a gente comete erros, ou só, digo de outra forma, só não comete erros de investimento quem não investe, <risos> não é verdade? Porque quem está a investir, como é lógico, vai cometer alguns erros, ou, como também o Warren Buffett diz aqui nesta carta, nos seus 58 anos de gestão à frente da Berkshire, a sua alocação de capital, na maior parte do tempo, foi apenas ok. Foi apenas mais ou menos. Como ele diz aqui, so-so é mais ou menos. E isto porquê? Porque, na verdade... A maior parte dos nossos investimentos não vão resultar em grandes, gigantes rentabilidades ao longo do tempo, vão estar apenas a ser, ok, satisfatórios, mas vai haver sempre uma ou duas ou três empresas que, a cada década que nós estejamos a investir, de repente vão-se revelar investimentos absolutamente extraordinários. E então, depois... Anos mais tarde as pessoas vão dizer que foi realmente uma decisão de investimento absolutamente extraordinária, mas o processo estava lá em todas as cotadas, mesmo aquelas que não trouxeram a melhor rentabilidade de todas, ok? E, e o Warren Buffett apresenta aqui dois exemplos que eu adorei. E muita atenção nestes exemplos, porque realmente são magníficos para percebermos a importância de, em primeiro lugar, investir a muito longo prazo, e em segundo lugar, considerar que em cada 10 empresas que nós vamos investir, provavelmente oito vão apresentar uma rentabilidade mediocre ou até má, mas uma ou duas delas vão explodir por aí fora e dar-nos grandes alegrias ao longo dos anos. Quais são estes dois exemplos então? Em primeiro lugar, Warren Buffett fala aqui sobre a Coca-Cola como montou a sua posição de 1987 a 1994. Repara que foram sete anos a investir na empresa, ok? e, e eu acho piada, e aqui tenho mesmo que fazer este comentário, porque muitas vezes eu tenho toda a criticar-me por estar a investir em empresas que estão a cair as ações, estão a cair há dois ou três anos seguidos. So what? ok? Para quem está com realmente uma filosofia de investimento a longo prazo, que é o meu caso, que estou a investir para a minha reforma, que tenho ainda pelo menos uns 30, 40 anos pela frente, porque é que eu haveria de estar preocupado o que é que as ações fazem no espaço de 3 ou 4 anos? Eu estou preocupado que elas fazem no espaço de 30 ou 40 anos. Essa é uma diferença de 10 vezes. Bem, voltando aqui à Coca-Cola, o Warren Buffett teve durante 7 anos a investir na empresa, o custo total deste investimento totalizou 1.3 bilhões de dólares, ok? 1.3 bilhões de dólares, e a realidade é que se em 1994 a Coca-Cola distribuía dividendos na ordem para a posição que o Warren Buffett tinha, distribuiu 75 milhões de dólares em 1994. em 2022 o dividendo aumentou umas 9 vezes para... 704 milhões de dólares recebidos pela Coca-Cola. Dois comentários a fazer aqui, em primeiro lugar, este é um aumento de 9 vezes, é uma nine bagger como se diz em inglês, é uma nine bagger só uh, em questão de dividendo, e, uh, e em segundo lugar, uh, nota que, dado que o custo... Para o Warren Buffett foi de 1,3 bilhões de dólares uh, lá atrás, em 1994, quando finalizou as suas compras da Coca-Cola. Estar a receber hoje em dia 704 milhões de dólares significa que o Warren Buffett está a dobrar o seu investimento na Coca-Cola a cada dois anos. Aliás, até está a tentar fazer melhor do que isso um bocadinho, dado que 704 é, é um pouco mais. De, de metade uh, deste valor de 1,3 bilhões, mas na verdade, talvez, como está a obter aqui um dividend uh, yield on cost, ou seja, de, a rentabilidade do dividendo face ao custo da aquisição lá atrás está no, deve estar nos 60 e tal por cento. A questão é que realmente a rentabilidade na Coca-Cola é absolutamente fantástica mesmo quando os críticos dizem que o Warren Buffett já deveria ter vendido as ações aqui em 1998, porque uh, elas não foram lá nenhum durante uns que é, 15 anos ou mais, não foram lá nenhum, e mesmo se eu vier aqui até hoje, 41% desde o seu pico lá atrás, em 1998, não é absolutamente nada nos últimos 25 anos. E apesar que eu concordo com isso, realmente a rentabilidade das ações deixou muito a desejar nestes 25 anos, lembra-te que o Warren Buffett começou a investir cá atrás em 1987, alguns por aqui, okay, depois do crash de 87, por isso rentabilidade das ações até hoje são mais de 2000%, e com os dividendos, como te disse, aumentaram nove vezes neste período. É absolutamente fantástico, ok? Só os dividendos aumentaram nove vezes, por isso a rentabilidade do Warren Buffett na Coca-Cola é absolutamente esmagadora e, e apesar das ações não irem a lado nenhum neste período, praticamente, o investimento do Warren Buffett, na verdade, está a dobrar a cada dois anos. Digam lá que o senhor não sabe investir. Depois o Warren Buffett aqui mais um exemplo da American Express, a história é muito semelhante à da Coca-Cola, e eles completaram a aquisição que tem atualmente em 1995, por um custo semelhante, 1.3 bilhões de dólares, e se eh, em 1995 a Berkshire recebeu 41 milhões de dólares em dividendos, este valor aumentou umas 8 vezes para 302 milhões de dólares, em 2022, ou seja, considerando os ganhos nos dividendos e ainda a apreciação das ações nestes dois investimentos, Coca-Cola e uh, Amex, ou American Express, é absolutamente extraordinário, é absolutamente gigante a rentabilidade que ele obteve nestes que são dois dos maiores investimentos na sua carteira ainda hoje em dia. Ou seja, uma vez mais, para fechar este tópico, a importância de investirmos a muito longo prazo e assumirmos que a cada 10 empresas que nós vamos ter no portfólio, se calhar só uma ou duas no máximo, é que vão apresentar rentabilidades absolutamente gigantes ao longo do tempo. Na maior parte do tempo, as outras 7 ou 8 2, posições não, não vão dar grandes rentabilidades ou até uma ou duas delas podem mesmo apresentar rentabilidades negativas. Such as life acontece. Depois aqui um tópico muito, muito importante no que toca a investimentos que tem a ver com a recompra de ações. E o Warren Buffett fala aqui um bocadinho sobre a recompra de ações, sobre a importância das empresas o fazerem a preços sensatos. E tal como ele diz aqui, a matemática não é muito complicada quando o número de ações eh, desce, ou seja, quando há maior compra de ações, o número de ações em circulação desce e por isso a nossa participação no negócio aumenta. Ou seja... Mesmo assumindo que os lucros se mantêm exatamente iguais de um ano para o outro, o lucro total da empresa se mantém exatamente igual de um ano para o outro, se há menos ações em circulação, quer dizer que cada um dos acionistas vai receber uma maior fatia dessas, uh, desses lucros pelas ações que detém. E isso é absolutamente fantástico. Quando uma empresa recompra ações a preços sensatos, e eu já falei anteriormente também aqui no canal sobre recuperas de ações, por isso depois podes ouvir ou ver aqui sobre esse tema, e, um, e quando a empresa faz recuperas de ações a preços sensatos, efetivamente aumenta o valor para o acionista. Agora, é preciso perceber a diferença entre fazer a, as recuperas de ações a preços sensatos ou fazer recopas de ações simplesmente porque se faz, ok? E, e gostei muito desta última parte que, que o Warren Buffett deixa aqui, ainda neste tópico das recopas de da ações, que a meu ver é uma farpa, é assim uma chapada de luva branca. Há algumas pessoas que, pelo menos nos Estados Unidos, têm vindo a criticar as empresas, pelas recoupas de ações que fazem, dizendo que estão à procura de beneficiar com impostos mais baixos. Alguns até são um pouco mais longe e dizem que as empresas estão mesmo a fugir aos impostos. Há outros que ainda conseguem ir mais longe e dizer que a recompra de ações está a prejudicar o país. Uh, LOL! <risos> e, e dá um aromba para dizer aqui que eu adorei. Uh, quando estás a ouvir essas pessoas, ou estás a ouvir... Alguém que é iliterado economicamente, claramente, ou então que ele diz aqui que é um silver tongue demagogue. Por isso um demagogo com língua de prata, não sei bem qual é uh, o detalhe, o significado desta expressão americana, mas não há de abonar muito a favor das pessoas que ele está aqui uh, a criticar. Por isso... A recupera de ações é realmente algo bom para toda a gente, é bom para a empresa, é bom para os funcionários, é bom para a administração, é bom para os acionistas, com certeza, porque também têm outras questões em termos fiscais muito mais atrativas do que os dividendos e a longo prazo estão a de ter uma fatia maior desses lucros que são distribuídos. Por isso, fechado o tópico da recupera de ações. E por último, por último, o Warren Buffett fala aqui da importância de ter parceiros excepcionais. A meu ver, seja em, em que área da vida for, seja na área de negócios, na área de investimentos, na área das relações pessoais, das relações familiares, das relações amorosas, na área do desporto, na área de bem-estar, na área da saúde alimentar, seja o que for, Teres parceiros excepcionais é realmente o que te ajuda a chegar mais longe e por isso eu defendo constantemente a importância de estarmos juntos, de um peer group que nos faça crescer uh, rumo aos mesmos objetivos, que estejam bem alinhados com os nossos valores e também de mentores que nos ajudem a progredir mais rápido, uma vez mais, seja em que área for. E aqui o Warren Buffett faz um, um, uma menção roda aqui ao Charlie Munger, seu parceiro há décadas na Berkshire Hathaway e que com ele muito, muito cresceu e, e o Warren Buffett partilhar aqui alguns Mangarismos, que é um termo para <risos> expressões do Charlie Munger que, como ele diz, enquanto o Warren Buffett gasta uma página a explicar algum tema o Charlie Munger consegue resumir em apenas uma frase e muitas vezes de uma forma mais uh, com piadas, incluídas, outras vezes é mandar farpas também a uh, alguns críticos, e por isso vou-te deixar aqui para finalizar um, este, este episódio aqui, uh, três ou quatro, cinco frases uh, que, que realmente eu gostei muito e que, e que são aplicáveis também a outros conceitos da nossa vida, ok? Em primeiro lugar, o Charlie Munger, uma das frases favoritas do Warren Buffett perante o Charlie Munger é que o mundo está cheio de jogadores tolos que nunca vão fazer tão bem como o investidor paciente. Nunca vão ter a mesma rentabilidade que o investidor paciente. Concordo em absoluto. Outra frase que é das minhas favoritas também do Charlie Munger que diz tudo o que eu quero saber é onde é que eu vou morrer, que é para eu nunca lá ir. Ok? Nunca ir ao sítio onde vamos uh, morrer. Depois uh, ele diz que se não, se não te preocupas se és racional ou não, então nunca vais trabalhar nisso, nunca vais trabalhar nessa temática. Então vais-te manter irracional e obter resultados que são horríveis. Ok? Por isso, cuida com isso, investe sempre no teu conhecimento, lembra-te sempre disso. A paciência pode ser aprendida, ok? E, e por isso ter um, um horizonte de longo prazo e uma capacidade de se concentrar numa coisa por um longo período de tempo é uma grande vantagem e nos investimentos, acima de tudo. Podes aprender muito sobre pessoas mortas, ler uh, as suas biografias, tanto de pessoas que admiras como de pessoas que detestas, é ótimo para aprender com eles, por isso também aqui um, algo que eu gosto muito que é de ler biografias, e, e talvez uh, por último dizer que aqui não, não vais precisar de muitas coisas de, de obter grandes rentabilidades, para te tornar rico. Simplesmente alguma meia dúzia delas vão ser suficientes para fazer o teu caminho todo, tal como eu costumo dizer, por vezes só precisas de uma boa locomotiva para puxar todas as carruagens. E, e por isso que eu se nisso, em termos de investimentos. Espero que, sinceramente, este conteúdo tenha sido útil para ti. Diz-me também aqui nos comentários, ok? Diz-me aqui nos comentários qual foi para ti o maior insight desta carta anual da Berkshire Hathaway, que eu gostaria muito de saber qual é aquele insight que realmente te diz mais respeito e que tu aplicas com mais frequência nos teus investimentos, está bom? Um forte abraço lucrativo, tchau, tchau!